A internacionalização da ciência e da pesquisa acontece em várias etapas e em muitas frentes. E poder compartilhar todas essas experiências de perto é a oportunidade que o Seminário de Internacionalização da Pesquisa e da Pós-Graduação traz para toda a comunidade acadêmica a partir dessa semana. Com painéis e reuniões temáticas, dos 16 projetos de pesquisa contemplados no edital CAP Sprint em 2018, o Programa Institucional de Internacionalização da UFPR recebeu, desde 2018, mais de R$ 48 milhões, de reais, sendo uma das 36 instituições de ensino e pesquisa contempladas na época. E a avaliação desta importante fase no desenvolvimento da pesquisa e da sua inserção internacional é bastante positiva. O print da UFPR foi assim, um dos maiores programas dos 36 aprovados pela CAPES. A UFPR conseguiu com o nosso programa em torno de segundo ou terceiro lugar dentre as 36, ou seja, um dos maiores programas. E desde que ele foi implantado em 18, até hoje, 5 anos, ele trouxe marcos fundamentais em termos de quantidade. Né? Nós nunca tivemos antes do print a recepção de tantos pesquisadores do mundo, estudantes, quanto enviar para o exterior pesquisadores, professores da universidade e estudantes. Os painéis acontecem na Sala 200 do Setor de Ciências Jurídicas no Prédio Histórico da Santos Andrade e na Sala de Conferências do Setor de Ciências Sociais Aplicadas no campus Jardim Botânico. O seminário que é organizado pela pró reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação com a colaboração da agência UFR Internacional é um ponto de encontro para entender o real estágio da internacionalização da pesquisa produzida na UFPR. Ao longo de toda a semana, os cinco painéis do seminário terão transmissão ao vivo pela UFPR TV Eventos. Basta acessar o QR Code aqui abaixo para ficar por dentro de todas as discussões. Hoje a UFPE, graças também ao PRINT, se coloca como uma das principais universidades brasileiras na interação com o mundo. Isso é motivo de júbilo para todo o papel dessa gestão da universidade que tem feito e investido muito na produção do conhecimento em diálogo com o mundo. Isso é internacionalização. Nós demos um grande salto com o PRINT, com os outros programas paralelos de internacionalização e o nosso presente e futuro. Isso vai intensificar muito mais. Esse seminário serve exatamente para isso investir nas oportunidades. O CAP Sprint foi um marco importante para a instituição. Nós já tínhamos uma internacionalização, mas ela veio a reforçar e, com isso, os cursos atingiram sua nota 6 e 7 de internacionalização e continuar a interdisciplinaridade, a união de todos os programas de pós-graduação, associar os fortes, apoiar os fracos para se si, Todo mundo se fortalecer para que a universidade tenha um destaque, e tal é assim que nos últimos anos a instituição passou de oitavo a quarto lugar na pesquisa e na pós-graduação.